E eu acho que existem alguns setores que tentam hoje, através da mentira, reinventar a história. É preciso reconhecer a história. Homenagear a ditadura é um ataque profundo à democracia, que é tentar construir uma narrativa da guerra, da polarização total nesse país. Um país que não fez uma justiça adequada de transição, não condenou seus torturadores, seus ditadores, e hoje esses setores... Tem a ousadia, a arrogância de dizer que não foi ditadura o que a gente viveu. A tortura e o sofrimento de milhões de brasileiros, milhões de brasileiros, milhares, centenas de milhares de pessoas que foram excluídas do nosso país. Eles querem comemorar a audácia de um presidente da República que tem a coragem de comemorar esse regime. É muito fácil para esses setores defenderem a ditadura numa democracia que eles podem ocupar uma tribuna para defender esses valores equivocados. O difícil é numa ditadura se defender a democracia. E é isso que os setores que estão aqui hoje estão fazendo, que é defender a democracia no Brasil. E eu acho que nós temos que aproveitar esse dia 31 de março, aproveitar esse dia para denunciar um dos piores governos que esse país já viu nos seus 500 anos de história para denunciar a reforma da Previdência, para denunciar a extrema-direita nesse país, que não tem competência técnica, política intelectual para governar esse país. Nós precisamos denunciar isso todos os dias e aproveitar esse marco, que não é o marco deles, é o marco nosso, que é o marco da defesa da democracia. A história de João Goulart é uma história fundamental para o Brasil e é uma história que precisa ser contada em tempos onde parece que muitos esquecem a história da democracia brasileira. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Viva a democracia brasileira e vamos à luta. Um abraço.